Por você ser muito torpe, ah, eu sou muito torpe. Como eu digo isso em português? Então você pode falar primeiramente que essa pessoa é muito desastrada ou é um homem muito desastrado. Nossa, você é muito desastrado com tudo, tudo que pega derruba nos lugares. Aquelas pessoas que você vai entregar alguma coisa, tipo computador, tipo segura aqui, computador, segura. Aqui. Não, não, deixa que eu seguro aqui, porque do jeito que você é desastrado, não né, é capaz de quebrar tudo aqui. Tem uma frase aqui para vocês. Nunca vi uma pessoa mais desastrada que o irmão dele. Toda vez que a gente sai, ele quebra alguma coisa. A outra, destrambelhado. Uma pessoa destrambelhada, né? Você vai pedir para ele trazer as taças, as taças, né? Tipo, delicadas, para tomar vinho. E a pessoa fala, eu não tô nem louco. Do jeito que ele é destrambelhado, é capaz de nenhuma taça chegar inteira aqui. Do jeito que ele é. Destrambelhado, né? Desastrado. Torpe. Não há chegar com a Nag. A outra, às vezes, ela é muito destrambelhada. Não tem jeito com as coisas. Não tem jeito com as coisas. né? Eu fiz um vídeo aí mais detalhado sobre jeito em português. Também várias é, abreviações e contrações em português que eu usei aqui nessa frase, na segunda frase, né? Não tô nem louco, não tô nem louco, né? Não estou nem louco. Então fiz vários vídeos aí sobre abreviações e contrações em português. Nível intermediário, avançado, ok? Dê uma olhada. Desajeitado. Você é muito desajeitado para falar em público. Já cogitou fazer um curso de oratória? Nesse caso aí, é a maneira de ser, né? Você não, não, não tem toque para fazer aquilo, né? Você está muito desajeitado para falar em público. Olha a diferença. Nas duas frases eu uso desajeitado, mas na primeira é desajeitado porque não tem um... É maneira de falar, eu sou muito enrolado, não sei o que A segunda é muito desajeitado de não estar arrumado, não estar bem vestido. Você vai se apresentar assim, dessa forma, tão desajeitado, com a roupa toda feia, toda suja, rasgada, velha, o que seja. Você tá muito desajeitado, você tem que se arrumar, eu também desarrumado, né, nesse caso. Você tá desarrumado, cara, você tem que se ajeitar, tem que ter um porte, mais é, presença, digamos assim, para você se apresentar com o público que você tá lidando. A outra frase aqui, né? Como você consegue ficar no quarto tão desajeitado como o seu? Nesse caso, é de... Como desordem, como desorganizado, desajeitado, uma bagunça. Também você pode falar que é uma pessoa é muito atrapalhada, sempre lembro de Chaves. Chaves é super atrapalhado, sempre tá derrubando as coisas, sempre tá batendo nas pessoas. É muito comédia, eu sempre morro de rir ri com as atrapalhadas com a forma desajeitada de ser de Chaves. Então, a frase, você já tentou contar a história duas vezes e se atrapalhou. Ou seja, essa pessoa tentou contar a história e se atrapalhou, tipo, duas vezes. Deixa comigo que eu conto, sabe? deixa comigo, deixa, que, deixa que, eu, que eu conto a história aqui do jeito que tem que ser contado. Eu sei como é que foi e eu sei contar a história. Você não sabe contar a história. Cuidado quando for guardar isso para não derrubar nada. Eu já sei que você tem fama de ser atrapalhado. Eu atrapalhado? Não, eu não sou atrapalhado. Não, é só a fama mesmo, né? Quando vê é a pessoa atrapalhada mesmo, né? <risos> Também você pode falar que uma pessoa é muito desengonçada. Essa pessoa é muito desengonçada. Esse cara é muito desengonçado. Não, não vai dar certo pra fazer a apresentação. Então, olha a frase. Até que ela se veste bem, ela se veste bem. Mas anda de uma forma muito desengonçada. Se ela quiser desfilar, vai ter que dar um jeito nisso. Então, já aí usando jeito de uma das formas de usar jeito, né? Que são vários. Dá um jeito nisso, né? De ajeitar isso, de procurar uma solução pra isso. Então, ela se veste bem, é bonita e tal, mas ela é muito desengonçada na passarela, ela vai ter que aprender a andar de uma forma que um modelo anda, né? Pra, pra se apresentar, né? Pra desfilar. Ou uma pessoa também, que é muito avoada, é uma pessoa que... Você é muito avoado, cara, presta atenção, você é muito avoado, tá no mundo da lua. Nossa, cara, você é muito avoado, né? Já expliquei três vezes, mas vejo que você não presta atenção. Eu sempre que eu começo a explicar, essa pessoa começa a fica ali, okay, okay. preste atenção mano, você é tá muito voado. Você também pode dizer que uma pessoa é muito lenta no sentido assim de ser lerdo para fazer as coisas. Nossa, esse pessoal é muito lerdo para fazer as coisas. No trânsito, o pessoal tá super lento, tá super. Quando você tá andando na rua e você vê o pessoal andando assim, parece que tá olhando loja no shopping e você, ah, você quer, quer passar pelas pessoas e as pessoas não sabem se vai para esquerda, se vai para direita, <risos> são pessoas lerdas. Pode ser lerda, literalmente assim, num na forma física, ou lerda também para pensar. Tipo, nossa é muito lerdo, você não, não se deu conta do que aconteceu, você é muito lento. Para finalizar uma frase com lerdo, ok? Ele disse, ele disse que não gostava de fazer esses processos burocráticos porque o pessoal que trabalha no escritório é muito lerdo. Fazem as coisas devagar, quase parando. Lento pra fazer as coisas. Né? São uma, uma lesma pra fazer as coisas, beleza? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, pelo menos uma coisinha nesse vídeo, ok? Se você aprendeu algo, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão aprendendo português. Compartilhe com aquele seu amigo desastrado, desastrado. <risos> Talvez você seja uma pessoa desastrada, né? Já serviu pra você, né? Nossa, eu sou, eu sou atrapalhado, né? eu sou desastrado mesmo. <risos> Se for o caso, ok, ok, beleza, tudo, tudo bem, né? Se não for o caso, você, né? Olha esse, esse vídeo aí, né? Tipo assim, né? Aí alguém pode falar isso foi uma indireta, você tá mandando esse vídeo pra dizer que eu sou desastrado. Pode acontecer, né? Manda um grande abraço aí pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.